Don't Mano, agora se eu morrer, o vídeo acaba, acaba dane-se. O gamer, fala a palavra final pros seus fãs, porque eu vou morrer. Fãs do Toad. Ah!